Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Que local sensacional, Thaís. Bonito demais, né? Muito olha essas top. palmeiras aqui. Galera, olha aqui, cara. Isso aqui tá. Hoje tá feio, né? Porque faz quanto tempo isso aqui deve estar tá abandonado? Uhum. Mas isso aqui devia ser a coisa mais linda. E ó, aqui tinha alguma coisa, tá, Thaís? Ó. Sim, ó. Pelo jeito, essa entrada aqui desse, dessa chácara era muito linda. Era muito linda. E, pessoal, a gente está, vai subir aqui, ó, vai ali até uma casa. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa, ver se ela está aberta. E nessa casa, pessoal, morava um casal de senhores sozinho aqui nessa casa. E um certo dia, a mulher dele acabou descobrindo que ele teve um filho fora do casamento. E ela pegou, ficou com muita raiva dele e fez um jantar para ele e colocou veneno na comida dele. Ele comeu e faleceu bem na hora do jantar. Ele morreu na cozinha, né, Thaís, provavelmente, uhum. né? Jantando, ele ficou envenenado e acabou falecendo, cara. Diz que quando ela descobriu, o filho já era de maior, né? Depois de, maior. de tudo isso, ele entrou na justiça, deu o maior problema para ela também, porque ele queria... É uma parte, parte da herança né, que Sim. deu maior confusão. E ela acabou assassinando ele aqui nessa casa. E descobriram que foi ela que acabou colocando veneno na comida dele. Ela confessou e, depois, ela confessou. né? Não sei se ela foi presa, o que, que aconteceu, né, Thaís? Mas uhum. que ela acabou confessando. E, que coisa triste, né, Thaís? Muito. Morava só os dois aí, né? Só. Então vamos ver se a gente consegue ir lá nessa casa? Vamos lá. Ó. Vai ter coragem de enfrentar? Vamos tentar. Bora lá? Vamos. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora. Para mais exploração, que entrada linda, ele ia ser uma entrada bem bonita. Esse grama aqui é boa pra ver Mais cobra? Mas, ah, tá bem. Esse tamanho assim, ó, Você viu? Aham. Uhum. Casa aberta, Thaís. Que susto, velho. Viu, Thiago? Thiago, tem um monte de coisa jogada assim aqui. A grama já cobriu, ó. Sim, sabe qual, qual é o perigoso? Ter fossa, ter. buraco, né, Thaís? Uhum. Vamos ver. A casa é bem baixinha. Dá licença. Oxi, olha aqui. Licença. Varal. Varal dentro de casa? Olha a é. porta. Uma casa boa, mas uma porta dessa? Então. Estranho, é né, cara? Que... Estranho demais. Olha a altura. Levanta os braços. Ah, meu pé fica nervoso. Baixinha. Aqui devia ser uma cozinha, A cozinha, acho que é ali. Tá? Tem até a pia ali. Sa a sala, né? Uhum. -huh. Vê aí. Tô meio perdida nessa casa aqui. Estranha, né? Aqui foi gente jeito um quarto de criança. Ou oh, era é do neto, né? do de neto dela. do né? neto, né? Ou será que depois veio morar aqui? Alguém morou, você fala? É. Ah, porque eles moravam só os dois, né? É. Eles iam ter algum filho assim, junto, né? Aham. Uhum. É, Será que não tinha netinho aí? Eles... Então, não sei. Ah, e a cozinha? Depois a gente olha ali porque tem mais como falar. Tá Vamos ver aí, primeiro. Vamos ver aqui. Ah, eu sou o quarto deles. É. Eu o deles. E acho que isso aqui foi aberto depois. Parece, não parece? Parece hum. que vai lá para fora. Estranho, né? Cara, essa casa é muito estranha, é isso. Muito. Então aqui provavelmente esse é o quarto deles, né? Eu acho que é um quarto grandão. Aqui é a sala. Aham, uhum, entrada. Ali, um quartinho, um escritóriozinho, alguma coisa assim, né? Aham, uhum. e aí a cozinha. E aí a cozinha. É a cozinha. Isso, tudo na parede, ó. Uma casinha pequena. Gente, repara pra você ver. É madeira aqui, ó. Uh -uh. Aqui, a parede é só até aqui. Só até aqui, ó. Caibro, né? Nossa, é antiga, hein? Cara, mas não deveria ser tanto mato assim, né? Ah, não. Devia ser cuidadinho, né? Devia ser bonito aqui, hein, cara? A graminha cortadinha. Uh -uh. Não é uma casa muito grande, mas tem luz aqui. Olha aqui. Fogão a lenha. Olha que top. Será que olha. foi aqui que ela fez a comida pra ele? Então, com certeza. Ou se tinha fogão aqui dentro, não sei. É isso, o banheiro aí. é pra fora da casa. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, olha onde tomava ali, tem isso? Olha ali. Nossa, é baixo, hein? Então. Eles deveriam ser uns um senhores. uns um senhorzinhos bem baixinhos. Eles devem ser do seu, do seu tamanho, senhor. Assim, tem mais um, mais um, assim. né, um disjuntor aqui, ó. Não do meu tamanho. <risos> Não tem um disjuntor? É. Eles deveriam ser do seu tamanho, mas é né? vocês? É. Abre a porta aí. é pequena? Deixa eu sair daqui. Abre a porta aí. vamos ver se tem alguma coisa aí. Se tiver alguma coisa aí, ataca você daí. Tem? Ah, Deixa eu ver. Deixa eu acender aqui. Tem uma gargatíssima. Né? Aqui, é aqui é baixinho também, ó. aqui era o tanque. Tanque? E aqui, ó, que é aquela porta que vai pra fora, lá do quarto, ó. Que eu falei, ó, depois... Ah, ter é verdade, depois. ela tinha saída pra cá, né? Mas eu acho que não tinha, não. Acho que tamparam. amparo. Sei lá. É. Tinha calçadinha aqui em volta, ó. Tá vendo? Dá pra ele ali? Ó, sai aqui, ó. Bate a cabeça Eu acho que não dá. Sim. Ah, Thiago, tem cobra e aranha no meio dessa brama. Ah, mas certeza, sim. Então. Ah, mas não tem mais. Não dá, dá. aí Dá. Ó, tem umas coisas jogando uma jogar. Coisa Nossa! O que que tem aí? Põe a câmera aí. É em cima do forro. Daqui. Galera, deixa eu tentar me posicionar aqui. Pra gente ver tudo, ó. Cara do céu. É, parece que você olha assim, parece que você vê alguma coisa lá no fundo, Thaís. Tá, Mano, muito sinistro. Sinistraço, velho. Pega aqui, amor. Você, vê, você viu que tem muita muita coisa jogada? Queita. Não sei se ali teria alguma coisa, dá pra gente tentar ir ali, ó. Tem uns pó, ó, tem um poste aqui, outro poste lá. Então o medo é ter uma poste aqui, esse mato tampou. Aí então. a gente caiu pra dentro. Uhum. Ó, aqui é a entrada de novo. Bom. A lá. lá? Ah? Caminheta? Vamos tentar tá. ir até ali, ó, no final dos coqueiros, pelo menos, para dar uma investigada. Por lá? É. Porque tá. essa grama aqui dá medo. Está televisão aqui, você viu? Eu vi. Ficou bom, né? Nossa, senhora, que... Olha, pum do pé, cara. Apesar que a onda está pisando aqui, não é nada bom também. Não. Acho que é mais fácil nós ir ali pelo soja, ó, do que por aqui. Vou ali pelo soja. Isso já é outro, outro sítio. Olha essa casa lá, o buraco lá dentro. Então. Tem. Dá uma focada aqui, ó. Muito. Tem alguma ah, coisa ali, velho, ó. Tem. Não vai dar pra ir aí, não. Não vai dar pra ir, não. Tem uns galão ali, ó. Aqui vai vir, tinha um barracãozinho, uma tuia assim, sabe? É. Tem uma caixa d'água ali. Tem um negócio ali, ó. Tem uma caixa d'água lá em cima. É? Só uma caixa d'água? Não sei. Olha lá. Caixa d'água. Cansei. É, talvez aqui era um barracão. Ah, tem um cômodo aqui, cara. Tem um cômodo aí? Vai vir a parte da piscina. Tem uma piscina aqui? Sei lá. Oh, tão... Ah, vai vir aqui. Ui, eu de água. Vai vir aqui, era uma área de lazer. Ó, oh, tem um fogão lá. Fogando. É provavelmente que talvez era o lugar de lazer. É só que nós não, vai não dá pra ir lá. Ó. Ainda mais tá breve. Tá vazando água, tá Na caixa. É aí o tanto de água aí, ó. Mas tá caindo água lá na caixa. Ué? Barulhão Nossa. de água. E tá vazando água assim, para aí, cara. Mas será que é de cano? Não sei. Que dó desperdiçando água desse jeito. Ah, mas não tem nem como ir ali ver. Não tem. Mas aqui não tem rio, Thiago. Não, deve, deve ser da mina e da, da casa d'água, hein? É, pode ser mesmo. É. Vamos lá tirar thumb, mas valeu, hein, essa assim, investigação, essa exploração. Cara, Lugar ó. top, é distante, mas lugar legal. E parece ter alguma coisa assim. Ele, ele, ele acabou errando com ela, né? Mas ela pegar e envenenar ele, cara, é foda, né? Cuidado, hein, Thiago? Olha, eu tenho que for fora casa, não. É, eu cuidado, acho, hein, Tiago. Eu acho que não. Vai. É, pessoal. Vai. É duro, né? Mas é isso aí, cara. Mais uma lenda. Valeu a pena, hein, tá Valeu. Valeu, sim, conhecer. Todas as lendas que a gente vai pra, pra longe é... Parece que dá mais emoção ainda, né, cara? E, Thaís, dá só uma focada assim, pessoal, ver, ó. Não tem nada aqui, ó. É, só plantação, plantação. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like aí no vídeo ainda, Thaís. Uh -huh. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis, falou, fui!